Olá pessoal, tudo bem com vocês? RR na área, você que está acompanhando comigo. A correção completa de todos os cargos, TRT 15ª região. Chegamos ao último cargo para ser comentado, que é o analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal. A prova não foi fácil, mas foi muito mais tranquila que a prova de analista judiciário, área judiciária. Sem dúvida quanto a isso, tá? Tivemos um TRT atípico. Em nível, foi um mais puxado, sim, é verdade. Mas quem fez as aulas, siga nossa cartilha aí, conseguiu resolver as, as questões, sim. Estou tendo bastante feedback positivo dos alunos, e isso é muito bom. Se você não fez a prova, ou fez e quer ela pegar ela completinha com fundamentos, você clicar aqui, a informação está aqui no link abaixo, que é no meu site, rogerohenzetti.com.br, vai lá, é de forma gratuita, você faz o download e pega aí o seu material. E também fica o convite para participar da nossa lista de transmissão, tá o um número aí também embaixo, receber dicas, notícias do que acontecem no mundo do direito e do processo do trabalho. Beleza? Não esquece de dar um likezinho aqui no finalzinho desse vídeo para mim, tá? Se você gostar, coloca aí para ajudar a nossa divulgação, para essa análise de prova é muito importante para os alunos. Beleza? Então vamos lá, sem delongas então, Oficial de Justiça Avaliador Federal, primeira prova direito do trabalho, questão 44 da minha prova que diz assim: a empresa Marco Inicial Engenharia Limitada foi vendida em agosto de 2017 por ocasião da venda. A empresa esteve em uma situação financeira difícil e há mais de um ano não recolhia FGTS dos empregados, estando também atrasando o pagamento do 13º salário de 2016. Havia ainda muitas horas extras sem pagamento e sem a devida compensação. Os novos proprietários parou, parou, parou. Novos proprietários, sucessão empresarial. Sucessão trabalhista. Os novos proprietários que assumiram a direção da empresa não quitaram os direitos ante anteriores dos trabalhadores e pior, passaram a atrasar o pagamento dos salários, sendo que desde janeiro de 2018 deixaram de quitar os salários. Alguns trabalhadores resolveram ingressar em juízo, pleitando a rescisão indireta dos contratos de trabalho, cobrando os direitos não quitados e buscando informações sobre os novos proprietários e sobre a venda da empresa. Verificaram que estes não têm qualquer patrimônio pessoal, o que levou a suspeitar de fraude hum, na transferência da empresa. Grifa essa palavra fraude aí. A responsabilidade pelos direitos trabalhistas é 2. Letra A fala, novos proprietários, mas de forma parcial. Errado, de forma integral. Se tem fraude, ainda responde o cedido de forma solidária. B, Antigos proprietários, pois, havendo fraude, só os antigos e os atuais, os novos. Letra C, que é o gabarito. Novos proprietários na condição de sucessores, sendo que os antigos proprietários, sucedidos, têm responsabilidade solidária com os sucessores. Se ficar comprovada, fraude na transferência. É o gabarito, letra C, é isso mesmo. Tá? Letra D, fala novos proprietários... Na condição de sucessores, sendo que os antigos proprietários sucedidos têm responsabilidade de subsidiária. Subsidiária não, solidária. É, letra E. Antigos proprietários que, na condição de empregadores originais, poderão cobrar dos novos proprietários obrigações contraídas após sucessão, antigos só e os novos. Então, gabarito letra C, aqui o meu, artigo 448A da CLT e seu é parágrafo único. Leiam também, por gentileza, Uh, o parágrafo único já falei, 448A, pra, eu coloquei no material o J411 também, traz uma exceção a essa sucessão. 45. A caracterização e a classe de insalubridade dependem de perícia, sendo que as atividades e operações insalubres são aquelas por natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. O adicional de insalubridade, ainda que recebido por longo período, não se incorpora à remuneração do empregado, podendo deixar de ser pago. Segundo previsão legal, a perícia de insalubridade. Perícia de O meu gabarito aqui é o completo, é a letra E. Pode ser feita por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição de seus efeitos. A possibilidade de o adicional deixar de ser pago com eliminação do risco à saúde nos termos previstos pela lei e nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Gabarito letra E, correto, redondinho. Artigos 195, 189, tudo fundamentado no nosso material aí. Questão 46. O direito de greve, Lei nº 77, 8, 8, 8, 9, constitucionalmente não é absoluto. Os serviços de dados essenciais... Está no artigo 10 da lei de greve, tem que ter decorado, conhecer, porque não sei nem se questão perde. Acho que não, mas tem, é bom que saiba. Atividades essenciais é o artigo 10 da lei de greve, lei 77, 8389. Aí segue lá. São definidos por lei que também disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Nesse sentido, os serviços e atividades essenciais. Na minha prova, gabarito Letra C de casa, Caso empregadores e trabalhadores não cumpram a exigência da prestação durante a greve dos serviços indispensáveis, atendimento e necessidades sinadiáveis da comunidade, o poder público deverá assegurar tal prestação. É isso mesmo. Leiam o artigo 11 da lei de greve e também o artigo 12. Você chegaria a essa resposta. 47. Essa questão que é muito boa. Considerando as disposições legais, o entendimento pacífico do TST a respeito das hipóteses de estabilidade de provisória no emprego, considere. Aí quer saber o que está correto e o que não está. Vamos um a um. Primeiro, Mariano, membro do Conselho Fiscal do Sindicato de Comerciários, de Presidente, Prudente e Região, por atuar na defesa dos direitos de categoria respectiva, tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o término do contrato. mandato. Errado. Falo muito isso, grito no seu ouvido. Membro do Conselho Fiscal e Delegado Sindical não tem estabilidade. Membro do Conselho Fiscal e Delegado Sindical não tem estabilidade. Fora. 2. Antônio eleita como suplente diretor de cooperativa. Não tem, não tem. Não tem estabilidade suplente diretor de cooperativa. Criada e gerida pelos empregados. Não, não tem, pode esquecer. 3. Embora em razão de acidente de trabalho sofrido tenha ficado afastado do trabalho por mais de 15 dias e tenha percebido o auxílio-doença-acidentário zenildo, não tem direito à garantia de emprego decorrente de acidente de trabalho, pois foi contrato por prazo determinado. Não importa, súmula 378 tem 3 do TST. Mesmo que seja uma contratação por prazo determinado, se ocorreu acidente de trabalho, ele terá assegurado, assim, a estabilidade provisória no emprego. 3 está errado. 4. Bernardo empregado da categoria diferenciada, eleito dirigente sindical Goza de estabilidade provisória, pois exerce na empresa cidade pertinente categoria profissional do sindicato, para a qual foi eleito dirigente. Certo? E tem 4 perfeito. 5. Cleide, empregada doméstica, que ficou grávida no curso do contrato de experiência, tem direito à estabilidade provisória no emprego, desde o registro de candidatura até 120 dias após o parto. Não. Por disposição expressa, na lei complementar número 152 de 2015, que é a lei do doméstico. Cuidado! Cuidado, cuidado. cuidado tem nada a ver com desde o registro da candidatura até 120 dias. Não. Se é, está falando aqui de gravidez, de gestante, a estabilidade vai, vai quando? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tá bom? Ah, então está errado aqui o item 5. Só está correto o item 4, letra B de bola. Algumas pessoas, eu confesso que eu não fui checar, vou verificar depois no edital, falaram que não está expresso o, a lei complementar número 150 doméstico no edital. Eu vou olhar... Para o cargo de oficial de justiça, depois eu até comento isso nos textos nas minhas redes sociais, porque se não tiver expresso, o pessoal diz que isso aí pode gerar uma anulação da questão, porque não cobrou de forma expressa a lei complementar número 150. Eu vou conferir ainda, tá? Não estou afirmando, eu vou, vou checar e depois eu coloco as informações na minha lista de transmissão lá, fica mais fácil para vocês. Vou checar isso. Uh, mas também toma cuidado. Quando uma prova fala relação de trabalho e relação de emprego, inclui tudo até as relações empregatícias especiais. Como é o caso do doméstico até do rurícula. Então, é possível sim que caia. Então, difícil também a questão ser anulada por isso. Não sei, mas vou verificar. Se você errou, né, te interessa essa verificação. Então, correto só o item 4, gabarito B de bola. Questão 48. Fundamentações sobre sono material, tá gente? Gerson foi contrada em 19 de 2 de 2018 pela empresa Oba Oba Festas e Eventos Limitada na modalidade Trabalho Intermitente. Por se tratar de uma forma de nova de contratação, o Gerson tem dúvida em relação às consequências caso recuse a oferta. Só um ponto específico do intermitente. Muito bom. Se ele recusar a oferta, o que ele pode fazer? Gabarito, na minha prova aqui, letra B de bola. Perdão, letra C de casa. Recuso da oferta não afasta, não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. É isso mesmo. Letra C, artigo 452A. Parágrafo terceiro da CLT. Não caiu nada, nada aí de MP, né? Praticamente, né? A gente está vendo nos demais cargos. E não foi nada parecido com a, com a prova de São Paulo. Nada parecido, como eu já tinha avisado a vocês. Próxima questão, questão 49. Questão 49 é uma questão que, no meu entendimento... Vou ver até agora de novo fazendo com você. No meu entendimento, ela é passível de recurso. Então, se você errou a questão 49 do cargo de oficial de trabalhador federal, veja comigo agora. Se você concorda comigo, tenta, vai lá e tenta recorrer, se for o seu caso. Tá? Não sei se vai ser acatado, não posso afirmar, mas é uma questão que me deixou intrigado. Vou até tirar a prova dos nove agora com vocês. Olha, assim, olha aqui, questão 49. Sobre aviso prévio, considerando as disposições legais, o entendimento passivo do TST considere. Item 1. Sendo dispensado por justa causa fundamentada, fundada perdão, em insubordinação, no curso do aviso prévio, Agnes deixará de receber o restante do aviso prévio, ok, mas receberá as demais verbas decisórias? Não. Se foi dispensa por justa causa no curso do aviso prévio, ela não recebe mais as verbas decisórias. Pode esquecer. O item 1 está errado. Item 2. Olha aqui. Faltando 40 dias para o término do contrato de experiência, Joana é dispensada sem justa causa pelo empregador. Hipótese que lhe dá direito ao recebimento do aviso prévio. A banca deu como certo o item 2, mas aí, espera aí, Vamos devagar. Contrato de experiência é o quê? É modalidade de contrato a termo. Modalidade de contrato por prazo determinado. Se há o rompimento antecipado do contrato por prazo determinado, aplica-se às indenizações do artigo 479, e do 480 da CLT. 479 para o empregador, 480 para o empregado. Eu coloco isso num quadro lá fundamental para vocês. O que, que eu falo? Só não vamos aplicar essas indenizações se o contrato a termo, se o contrato por prazo determinado, contiver a chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, também chamada cláusula do aviso prévio, previsto no artigo 481 da CLT. Se tiver a cláusula, aí eu aplico o aviso prévio. Pois bem, o item 2 está fundamentado na súmula 163, que fala na Fórmula artigo 481. Então reforça o entendimento da necessidade da cláusula securatória. Cadê? Cadê que o item 2 fala que tem cláusula securatória? Não fala. Olha lá, faltando 40 dias para o término do contrato de experiência, Joana é dispensada sem justa causa pelo empregador. Beleza, dispensa motivado. pode dá direito ao semana da vida prévia. Não, Claro que não. Só vai dar direito se tiver a cláusula securatória. Eu não tenho essa informação. O item 2 está errado, errado. A banca deu como correto, mas está errado. Então, se você quiser, já fundamentei para você aqui. Dá uma pausa aí, volta e escreve. Se você errou essa questão, mete broca no recurso que você vai conseguir. tá? É passível assim de recurso esse item 2. Mas, repito, a FCC no gabarito preliminar deu como correto. E súmula 163 seria o fundamento. Item 3. Vamos seguir o baile aqui. Após ser dispensada sem justa causa, Silene pede ao empregador dispensa do cumprimento do aviso, informando que precisa descansar e está pensando em fazer uma viagem. Aceita o pedido do empregador ficar isento de, pagamento, de pagar o aviso prévio, pois ele renunciou ao respectivo aviso. Não. Quem falou que ela renunciou ao aviso? Não renunciou nada. Não, ela não conseguiu um novo labor. Se ele deixar ela ficar em casa, o problema é dele, vai pagar tudo. Não tem nada disso. É falar assim: Lênia, se você, vai, se você não vai cumprir o aviso prévio, o aviso prévio vai ser descontado. É diferente. Agora, falar que ela renunciou ao respectivo direito, entende o teste n né? 276, só se tiver conseguido um novo labor. Está errado. Item 4. Nancy teve concedido o auxílio doença no curso do aviso prévio, o que implica em que os efeitos da dispensa somente se concretizem depois para o benefício previdenciário. Certo? Súmula 371 do TST. Perfeito. O contrato fica suspenso. Então, segunda FCC por enquanto. Itens 2 que eu não concordo. E item 4 correto. Item 5. Para receber salário base da tarefa, o cálculo do aviso prévio de Arnaldo será feito de acordo com a, com a média dos salários. Nada disso. Corretos. Itens 2 e 4. Para a banca, eu não concordo com o item 2. Merece aqui um recurso. Gabarito. Letra C. Questão 50. Eunice trabalha em uma indústria alimentícia que fabrica doces e chocolates. Nos meses de janeiro e fevereiro, em razão da produção de chocolates para a Páscoa, trabalhou de segunda a sexta, das nove às dezoito. Trabalhou mais de seis horas, gozando diariamente 15 minutos para repouso e alimentação. Nesse contexto, está errado. Se Eunice trabalha mais de seis horas, faz um intervalo intra-jornada de no mínimo uma hora, podendo chegar até duas aqui não foi respeitado, nesse caso ela recebe tudo como se fossem orais extras? Não. Agora, com a nova redação do artigo 7, 1, um, parágrafo 4 da CLT, gabarito letra E, Eunice fará ajuizar 45 minutos, ou seja, apenas o período suprimido. 45 minutos acrescidos de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho, tendo um tal pagamento da natureza indenizatória, aí ficou redondinho. Beleza? Vamos seguir? Direito processual do trabalho, oficial de justiça, avaliador federal. Vamos embora. Segundo o legislador, o TST deverá examinar previamente no recurso de revista o mesmo oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que gabarito D de dado é irrecorrível... Decisão monocrática, Eu ensinei isso nas aulas do relator, em que, que em agravo de instrumento, em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Letra D, artigo 896A, parágrafo 5º parágrafo da nossa CLT. Questão 52. Nos dissídios individuais, questão fácil, suave, hein? Nos dissídios coletivos, nas ações de procedimentos de competência da JT e nas demandas propostas perante o judiciário estadual. No exercício da jurisdição trabalhista, as custas. A. Serão pagas pelo vencido. Isso. E comprovado seu recolhimento quando a interposição do recurso. Não. Comprovado o recolhimento ao final. Salvo se houver interposição de recurso, aí sim as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal. Mas isso não é a regra. A regra é ao final. A letra A está fora. Letra B. Serão calculadas sobre o valor da causa. Quando a condenação for ilíquida. Não. Quando a condenação for líquida... Não, se for líquida, é sobre o valor. Sobre o valor da causa? Não. Sobre o valor da condenação? A condenação não é líquida? 2% do é valor da condenação. C. Serão calculadas sobre o valor arbitrado pelo juiz, no caso de procedência do pedido, formulada em de ação declaratória? Não. Se é uma ação declaratória sobre o valor da causa. Letra D. calculada sobre o valor arbitrado pelo juiz, no caso de procedência do pedido, formulada em constitutiva? Não, se é constitutiva, valor da causa. Letra E, que é o gabarito, serão pagas de forma solidária pelas partes vencidas nos sítios coletivos e serão calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou o presidente do tribunal. Isso, artigo 789, parágrafo 4 da CLT. Mas leiam os demais dispositivos do 789, bomba em prova. Questão 53. Denis, dispensado sem justa causa, tem muitas horas a receber, resolve tentar negociá-las com o empregador. Pois não tem pretensão de juizar a reclamação trabalhista em face do mesmo. Após algumas semanas de negociação, Denis e o empregador chegam a um consenso, fazendo um acordo para pagamento das horas extras em cinco parcelas, visando a segurança para ambos. Resolve utilizar um processo de ação voluntária para homologação do acordo extrajudicial, sendo que, letra A, que é o gabarito, o juiz analisará no prazo de 15 dias a conta da distribuição da petição. De, da petição Desenhará audiência, se nele necessário, e proferirá a sentença. Sim, redondinho aqui, artigo 855D da CLT. Vamos ver as demais aqui. A petição de homologação do acordo interrompe o prazo prestacional em relação às horas extras nela especificadas. Interrompe não, suspende, suspende. Letra C. A representação por advogado nesse caso é desnecessária. Muito pelo contrário, é necessário e cada um com seu advogado. É então, o mesmo advogado não. Letra D. A representação das partes para os advogados poderá ser no mesma, mesmo parâmetro. Não, cada um com o seu. Letra E. O acordo será apresentado em petição conjunta que será analisada pelo juiz no prazo de 5 dias a contar. Não, 15, 15, 15 dias. Gabarito, letra A, artigo 855D. Questão 54. <cossos> Considerando as regras legais em relação à liquidação de sentença e a execução no processo de trabalho. Letra A. Elaborada a conta, da líquida, o juízo poderá. Poderá não. Antes poderá. Agora deverá. Deverá. Deverá. Abrir as partes, prazo comum de cinco dias? Não. Prazo comum de 8, 8, 8 dias. B. Garantida a execução ou peonados os bens, no prazo de oito dias, o executado poderá apresentar embargo-execução. Embargo-execução no prazo de 5, 5 dias. Cinco dias. C. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex-ofício pelo próprio juiz ou pelo presidente do tribunal. Não é bem assim. Provocada por interessado ou de ofício pelo juiz se as partes não estiverem com advogados. Letra D, que é o gabarito, é facultado ao devedor o pagamento imediato da parte que lhe devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex-ofício. É o gabarito. Letra D de dado, artigo 878A da CLT. Letra E, a exigência de garantia ou penhora se aplica às entidades filantrópicas e ou aqueles que compõem ou compuseram na diretoria dessas instituições. Não, não se aplica, não se aplica, artigo 884, estou falando que isso vai vir em prova que veio, ó, parágrafo 6º da CLT. Questão 55, a associação promessa do futuro, entidades sem fins lucrativos, e, bi, e bi, BITE, né? Byte informática limitada foram condenadas em reclamação trabalhista. A primeira de forma subsidiária e a segunda, a segunda que foi empregadora da reclamante está em recuperação judicial como devedora principal a pagarem ao reclamante verbas trabalhistas e acessórios. Sendo atribuída a condenação do valor, valor de 100 mil, reais, ambas pretendem recorrer da sentença, sendo que em relação ao depósito recursal... E aí? Faz ou não faz depósito recursal? Gabarito letra E deverá ser recolhido pela metade pela Associação Promessa do Futuro em razão de ser uma entidade sem fins lucrativos e não precisa estar isento de recolhimento é, pela baita informática que está isento de recolhimento por, por, por estar em recuperação judicial. Então, tinha que saber aqui o artigo 899 do parágrafo 9 e o parágrafo 10º da CLT alterados aí pela reforma trabalhista. Questão 56 conceder a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por qualquer autoridade, seja ela de categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No processo de trabalho, de acordo com o entendimento pacificado pelo TST, gabarito letra D de dado, Construir o direito líquido certo do empregador A suspensão do empregado Ainda que detentor de estabilidade sindical Até a decisão final do inquérito Em que se apure falta grave A ah, ele putado. claro Essa é a regra, você pode realmente suspender Até que seja julgada falta grave ou não Isso está na OJ 137 Da SDI 2 do TST Questão 57 Última questão aqui, né? Da leção interlocutória que acolher ou rejeitar o um incidente de consideração penal de jurídica, letra A, que é o gabarito. Se proferida pelo relator em um incidente instaurado originalmente no tribunal, cabe agravo interno ou regimental, né? Artigo 855A, parágrafo 1 da CLT, inciso 3. Beleza? Bom, o estudo de caso foi... Tranquilo, envolver uma terceirização, né? É, a questão 1, um, eu vou falar pontualmente, que tem tinha que ter, depois você tem que agrupar isso no seu texto. Diz assim, sobre a legislação vigente para o trabalho temporário, responda fundamentadamente. Quais os motivos justificam a contração de mão de obra temporária? São dois motivos, né? Está no artigo 2º da Lei 6.974 6.019.74. Atender necessidade de substituição transborda de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. São as duas situações que autorizam aí essa mão de obra temporária. Artigo 2º, repito, da Lei 6.974, não tinha como eu colocar o dispositivo, você não ia, de repente gravar o um número, mas tem que saber isso. Há necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço. B. O trabalhador temporário pode receber salário inferior ao percebido pelo empregado da mesma categoria da empresa tomadora? Cuidado. Pode sim, porque o artigo 4 C da Lei 11.19 diz que eles poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados de contrato farão a salário equivalente ao empregado da contratação. Poderão, né? Estabelecer. Não diz que será necessariamente, né? Artigo 4C, parágrafo 1º da Lei nº né? Poderão, né? Deverão. Então cuidado quanto a isso. Letra C fala assim. É, por quanto tempo, no máximo, um trabalhador temporário poderá prestar serviços à mesma empresa tomadora de serviços? Em que condições, o contrato de trabalho poderá ser prorrogado? Ah, muito boa aqui. Qual é o prazo máximo? Prazo máximo, 180 dias. Beleza. Mas posso prorrogar. <coughs> Perdão. Até 90 dias. Então, cuidado. Prazo máximo, 180. Posso prorrogar para até 90 dias. E aí aumenta. Tinha 270, né? É o artigo 10 parágrafo 1 e 2 da lei 6019. E letra D. O trabalhador temporário pode trabalhar em entidades distintas daquela que foram objeto do contrato com a empresa? Não, não pode. Vai trabalhar com aquilo que foi delimitado no contrato. Não tem isso. Fácil essa, né? Letra E. Qual a responsabilidade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas referente ao período trabalhado? Qual é? Responsabilidade subsidiária. Responsável secundária, né? Artigo 10, parágrafo 7 da Lei de 6019. Se puser pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que correram o trabalho temporário. Não é sobre todo o contrato daquele cara, não. Só o que ocorrer aí o contrato de trabalho. Beleza? A questão 2 suponha que o Estado, uma sociedade, ela é uma questão de direito administrativo. Então, certamente, o seu professor de direito administrativo já corrigiu as provas também com você. E ele já comentou também com vocês esse estudo de caso, assim como eu comentei a parte do direito do trabalho. No mais, foi um prazer estar aqui com vocês comentando, fazer uma análise muito breve, muito rápida, para não ser tão cansativo em relação a essa prova, prova bem puxada, bem exaustiva, sem dúvida. Imagino na hora da prova, né, no domingo. Então, se é o material completo, é só ir lá no site, rogeriorenzete.com.br, está aqui embaixo no link. E também te espero lá na minha lista de transmissão, para você receber dicas, notícias, e entrar no time do R&R, aí, que vai ser um prazer estar com vocês. Novidades virão, e vou fazer ainda, aguardem aí, me segue no Instagram, a profa própria Renzete, uma live, e agora, concurseiro, depois de tantos TRTs, o que a gente vai fazer. Vamos conversar sobre isso, ao vivo, ainda essa semana. Bons estudos, sempre avantes, e nunca se esqueça que trabalho não dá trabalho. Tchau!